What's up learners? Aqui é o Junior Silveira e hoje no quadro Cante Direito eu vou ensinar para vocês como cantar o The Course, o refrão da canção In The End da saudosa banda Linkin Park, que infelizmente perdeu aí o seu grande vocalista, o Chester, então esse vídeo também é uma homenagem a uma das bandas que fizeram parte da minha adolescência e que também me ajudaram muito a aprender inglês e também a tocar um pouco desse instrumento aqui. Então vamos lá, vamos começar com a primeira parte do refrão que é assim... I tried so hard I tried so hard Eu tentei muito, né? Tentei pra caramba! Então, I tried I tried so hard Ok? assim que você vai cantar I tried so hard Ok? Próxima parte And got so far And got so far Ok? Got so far Parece uma, uma palavra só, né? And got so far. Depois continua assim. But in the end. Percebeu essa emenda que tem aí? Ó? But in the end. But in the end. But in the end. Né? O but e o in vira uma coisa só, né? But in. But in. E percebam que o T... Parece que ganha um som de R, né? Você faz aquele, aquela conexão. But in, but in the end, ok? But in the end, it doesn't even matter. It doesn't even matter. It doesn't even matter. It doesn't even matter. Doesn't even matter. Parece que tudo é uma palavra só, né? It doesn't even matter. Ok? Uh, doesn't even matter, tipo, não tem mesmo nenhum problema, não tem nenhum problema, matter, problema, não tem nenhum problema, ok? I had to fall to lose it all. De novo. I had to fall to lose it all. I had to fall, I had to fall. Olha lá, o D do had, linka com o um T do to, né? I had to fall, I had to fall, to lose it all. Olha o it aí, como vira um IR, né? To lose it all. E aí termina com, na primeira parte do refrão, né? Exatamente igual. But in the end, it doesn't even matter. Percebeu essas emendas que a música tem? It doesn't even matter, but in the end, né? Então, presta atenção nessas emendas e nessas conexões para você conseguir cantar o refrão direito, alright? Agora que você já aprendeu as principais partes do refrão, do The Course, da canção In The End, está na hora de você me dar um tostão da sua voz e cantar junto comigo. Cante direito, In The End, The Course. Vamos lá? I tried so hard and got so far, but in the end doesn't even matter I had to fall to lose it all but in the end it doesn't even matter Like nesse vídeo pra ficar feliz, não se esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo seu, que é fanzaço do Linkin Park, que tá aprendendo inglês, isso ajuda muito no meu trabalho aqui no YouTube, e também prestar essa homenagem pro nosso querido Chester, que se foi. Rest in peace, my friend. Thank you very much for watching, e lembre-se todos, see you around. Bye. E viva o rock.